É o seguinte, gente, pra vocês conseguirem compreender esse vídeo aqui, esse experimento, bota agora na velocidade 0.25. Outra coisa também muito importante é vocês ativarem a legenda. Eu passo quase uma hora fazendo a legenda, mano. Aperta na legenda, pelo amor de Deus. Clica na velocidade aí agora e bota. Vai, 3, 2, 1. 3, 2, 1. I was just a a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little a little bit of a